Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e esse vídeo faz parte das dicas de vídeo do professor Emílio Júnior Lembre-se, no final desse vídeo tem aquela super promoção que você não pode ficar de fora Faça igual a Meire e fature quem sabe a sua bicicleta ergométrica Mas vamos ao treinamento de hoje de baixíssimo impacto Você irá ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril Pés paralelos à largura do seu quadril você irá abrir ambos os braços dessa forma, assim como eu abri os meus. E vai fazer movimentos circulares com seus braços, dessa forma. Faça esses movimentos circulares. Você vai colocar um reloginho, um cronômetro, seu celular e marca, no mínimo, dois minutos fazendo esse movimento. Dois minutos, preste atenção. Parece fácil? Não é. Por dois minutos... Você fazendo esse movimento, você vai sentir bastante os seus braços, seus ombros, suas costas sendo trabalhado. Só esse pouquinho já deixou o corpo todo duro. Então, imagina dois minutos você fazendo. Vou dar um recado muito importante aqui no canal. Se você quiser uma ficha de treinamento montada para suas necessidades individualizada, onde o nutricionista vai prescrever o seu cardápio alimentar e eu irei botar todo o seu treinamento completo três meses de duração e você só paga um mês, você paga um mês tem direito a três meses de duração da nossa consultoria ou se você decidir venha fazer parte do nosso grupo fechado, maiores informações e mudanças aí no grupo fechado que irão te agradar com certeza. Vamos ao treinamento? Então vamos para o treinamento. Eu vou fazer uma coisa diferente nesse treinamento, vou pegar duas garrafinhas. Olha, as mais novas garrafinhas PET são garrafinhas de 300... Não, essa daqui são de 500 ml. Garrafinhas de 500 ml, elas estão cheias de água. Eu irei fazer o mesmo movimento, porém, segurando as duas garrafinhas de 500 ml. Cada uma. Vamos lá? E 3, 2, 1. Estufa o peito contra o abdômen e faz os movimentos circulares. Isso. Movimentos circulares. Movimentos circulares com os ombros... Tenta manter os dois braços na mesma linha, na mesma altura. Um braço está mais baixo, outro braço está mais alto. Tem que estar os dois certinho. Os dois na mesma linha e você faz o movimento. Com essas duas garrafinhas aqui de 500 ml, eu já estou sentindo muita dificuldade para fazer ah, esse exercício. E é isso que eu quero que você experimente aí na sua casa. Nós utilizamos somente duas garrafinhas de 500ml, mas poderia ser duas latinhas de ervilha ou dois saquinhos de feijão. Você pode utilizar materiais alternativos para auxiliar você na hora de fazer o seu exercício. E agora aquela promoção que você estava esperando. Quero faturar minha bicicleta ergométrica. Para você concorrer a uma bicicleta ergométrica, basta ir nos comentários desse vídeo e colocar o seu certo e a sua cidade. E ser inscrita ou inscrito no canal. Pronto! É simples assim. Você já vai estar participando dessa promoção que é por merecimento. Algumas pessoas estão errando essa promoção. porque As pessoas não comentam todos os vídeos. As pessoas não comentam os vídeos certos da promoção. E aí, quando nossos apoiadores vão analisar todos aqueles treinos da promoção e contar as mesmas pessoas que comentaram em todos os vídeos, às vezes ficam faltando 10 vídeos, 8 vídeos, 5 vídeos, ou comentaram além. E aí essas pessoas perdem. A Meire lá de São João fez certinho e faturou a bicicleta dela no final do ano, no dia 31 de dezembro. Então faça como a Meire, todos os vídeos, siga a risca todas as informações que eu passo, que você pode vir a ganhar sua bicicleta ergométrica. Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro.